Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Tech do Todos e hoje eu vou ensinar para vocês como que cria quadrinhos online isso na internet, quadrinhos histórias em quadrinhos para você enviar para os seus amigos você se divertir fazendo suas piadas aí bom o site é o Bitstreet que o link vai estar tá na descrição do vídeo é um site muito fácil de mexer tem muitas ferramentas uh, começando aqui você já, já vai abrir aqui normal eu recomendo que você faça um login com seu Facebook eu já uma uma conta Aqui, no How Many Panels Do You você pode selecionar aqui o tanto de, de, de painéis que você quer. o então, número 4, ele já mostra 4, número 5 e 1, assim vai. Aqui no Art Library, você tem os personagens. Essa é a parte mais legal. Vou pegar esse personagem aqui que não é muito bonito. Vou botar aqui, por exemplo, um sorriso. Aqui você pode alterar a posição dos olhos, a boca, o, olho, o jeito que o olho tá, aqui o tamanho... Aqui você pode, o estar está de lado, ou o corpo, não sei. Aí você vai, vai personalizando aí o seu personagem. Aqui é a posição. Aí aqui você... Pode ser, ele quer ficar mais de lado, sentado, em pé. Aqui é a posição dos braços, você pode estar selecionando qualquer um. Depois de selecionar, você pode vir que na das mãos. E aí você pode estar alterando a mão do, do seu personagem, ok? Você pode selecionar, você quer sentado, quer ele correndo. Eu vou botar mais ou menos aqui. Ah, vou ver que aqui no art library, vem scenes também tem esses aqui, props, furniture, que são a mobília os props são alguns objetos, tem efeitos, formas e, e, e roupa para ele, por exemplo, você quer vestir ele com essa roupa aqui ele carrega, você já veste ele, vesti com essa daqui olha aí, ele já tá vestido então você vai aqui na cena, por exemplo, deixa eu me ver, colocar essa daqui espera carregar Pronto, aí você pode posicionar aqui o seu, o seu personagem. Aí vamos adicionar uma, uma bubble aqui, uma bolinha pra ele falar, vamos colocar aqui. Lembrando que alguns algumas acentos aí no seu teclado pode ser que ele não funcione porque site que em é inglês. Então vou colocar aqui uh, caminhando no apocalipse. Aí. Tá aí o seu personagem já foi criado Sua história em quadrinhos aí você pode fazer Tudo que você desejar aí uh, nas suas histórias em quadrinhos Aí o título você pode colocar aqui uh, Apocalipse E depois só dá um save Tá é, Se você não tiver Conectado você pode Você só vai conseguir salvar se tiver conectado Ou com o login feito se você clicar aqui e não tiver com o login Ele vai pedir pra você Uh, se cadastrar ou fazer o login eu vou logar aqui com o meu facebook aí na hora que você já faz o login ele já mostra aqui uh, o, a pessoa que já fez by alguém tá? então é só depois só dar um save save anyway Vai fazer o, o... o... uploading da... do seu cômico Pronto! Aí você pode vir aqui em Strips E aqui você vai ver que esse chamado Untitled Que... Por, por eu ter salvado, conectado, ter salvado de novo uh, Ele mudou o nome, ficou sem título aqui Então, é isso aí pessoal, você pode também estar tá vendo outros aqui, ó Você vem aqui em Read Você vai estar tá vendo de outras, de outras pessoas aqui, olha Outros quadrinhos de outras pessoas, se você quiser ler então é isso pessoal, obrigado por assistir mais essa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe uh, um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e se ficou qualquer dúvida, pode pôr nos comentários. E eu queria pedir desculpa pra vocês por eu não ter enviado esse vídeo quinta-feira, tá? Eu não tive muito tempo pra poder fazer esse vídeo pra enviar na quinta, mas hoje esse vídeo já está aqui no ar. Então, muito obrigado mais uma vez, espero ver vocês na próxima videoaula. Falou!